mexeu com fazenda, meu pai é engenheiro agrônomo e produtor rural, eu fui criada aqui na fazenda, eu morava na cidade, mas todo final de semana a gente sempre estava aqui e isso despertou interesse em fazer alguma coisa relacionada com a fazenda e quando eu fui fazer faculdade, eu, fiz, eu escolhi a medicina veterinária. A gente trabalha aqui com recria e engorda. Então, na parte do confinamento, na parte do, do semi-confinamento que a gente integra o pasto com a, o confinamento. E essa parte de produção, que eu me especializei em produção de gado de corte. Então, toda a, a parte relacionada à produção de gado é onde eu estou atuando. Quando eu me formei, eu voltei para Ipameri e o meu pai começou um trabalho de sucessão familiar comigo. Começou a me interagir na fazenda, nas coisas que ele faz aqui para eu ser a sucessora dele aqui. A Agrobrasília tem grande importância para a região de Pomeri pela proximidade que ela tem, pelo fácil acesso para Região e ela conecta os produtores da nossa região com as inovações tecnológicas, com as novidades do mercado, com as grandes oportunidades de negociações que ela oferece, e isso é muito importante para todos nós aqui da região. Sou Agrobrasília.